Opa, tudo bem pessoal? Eu sou o Valdeci Carneiro, presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose e estou aqui com a Rayane brigiato E nós vamos falar um pouquinho sobre superar medos, medos que parecem comuns, que as pessoas convivem quando não precisavam conviver com eles, como medo de altura e medo de dirigir. Fica com a gente e daqui a pouquinho nós vamos falar como a Rayane superou esses medos? Tudo bem, Rayane? Tudo! Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e de falar meu depoimento, minha experiência para poder ajudar outras pessoas que estão assistindo. É muito recorrente, né? Esse... A gente vê muitas pessoas, medo de altura, Medo de dirigir e aqui eu consegui superar esse medo. Agora eu consigo chegar perto de uma altura, assim, ficar tranquila e dirigir também. Legal. E só para esclarecer, quem atendeu a Rayane não fui eu. Foi a hipnoterapeuta Sonia Andrade. E... Uma ótima, excelente profissional. E é. foi muito bom. Nós vimos um videozinho que a Rayane mandou para... Sônia, pelo WhatsApp, né? Uhum. Fala um pouquinho disso pra gente. Como é que aconteceu? Então, é... eu comecei a fazer... Começar a dirigir, né? Eu fui procurar e ir atrás de começar a dirigir. Só que eu já tinha um medinho. Porque eu fui num, num kart, sabe? Certo. Eu tive muita mudança de aprender a dirigir. E eu fui andar de kart e aí eu me empolguei. Tipo, acelerei, acelerei, acelerei, saí acelerando... E chegou uma hora que eu bati. Hum. Eu não consegui frear. Eu bati, ia bater, eu fiquei em choque te né, pisar no freio. Eu acelerei e bateu. Então eu saí do kart de ambulância. Então foi uma experiência bem traumática. Tipo, sempre foi minha vontade Mas isso, a dirigir. Isso foi quando? Tinha muito tempo ou não? No final do ano passado. Ah, já tinha quase. Tinha uns meses. Se for. E aí eu fui atrás de aprender a dirigir. Só que eu tinha esse medo, né? Eu fui descobrir só na minha primeira aula prática, que eu ainda tinha esse medo muito forte. E eu não consegui fazer nada do que o professor falava. Eu não conseguia tirar o carro do lugar, comecei a entrar em desespero. E pra mim, alguma coisa de ruim ia acontecer. Eu comecei a ficar em pânico. Então, eu desci do carro e falei assim, eu não vou fazer mais, eu não vou, eu não consigo. Eu chorava e falei, vamos voltar para outra escola. Então, só ficou na parte teórica mesmo, eu não consegui tirar o carro do lugar. E aí eu falei assim, eu não vou conseguir porque esse trauma tá em mim, parece que eu vou bater o carro de novo, vão vir essas coisas na minha cabeça. Estava é, ancorado, a gente costuma dizer que essa experiência estava ancorada é, na memória ou na neurologia da Rayane. É, e quando você bateu no kart, provavelmente bateu na pilha de pneus, né? Bateu. Está na pilha de pneus, aí você, quando ela pega o carro de verdade ali, o carro para aula, o pensamento que vem é, aqui se eu bater não vai ser na pilha de pneus. É. Pode ser muito mais grave. E se da, do Ducati ela saiu na ambulância, é, realmente o pensamento dela tem lógica, tá certo. Mas são só, é só uma experiência que ficou ancorada e a gente continua repetindo o padrão. E aí no mesmo dia eu busquei a Sônia. Eu entrei em contato com ela, a gente tinha feito algumas terapias com ela. E aí eu falei, Sônia, tá acontecendo isso, eu preciso de ajuda. Aí ela falou, vem aqui. O, o legal é que tipo, ela tinha um... Um, um horário disponível na agenda e ela conseguiu me agendar e, e com uma sessão só resolvendo, no dia seguinte eu tô dirigindo como se nada tivesse acontecido, o professor falou assim, nossa, é outra pessoa, o que aconteceu com você? Hum. Aí eu comecei a falar para todo mundo, fazer um marketing, tipo, sabe, nossa gente, aconteceu isso comigo, eu fiz só uma sessão e já conseguiu fazer. Então o universo conspirou ao seu favor, né? Você conseguiu o horário no mesmo dia, já resolveu pro dia seguinte. Eu acho que nós vamos até colocar o videozinho que você mandou pra Sônia aqui agora pro pessoal ver. Agora pra quem tem medo, tinha, né? Eu não tenho mais medo, graças a Sônia, que eu fiz terapia hipnótica, Quando eu dei pro Jorge e ele falou assim, nossa, que isso? É, coisa de louco. É, fiz terapia hipnótica, eu não tenho mais medo de dirigir, eu dirijo de boa agora. Mas fala aí, eu mudei muito de um dia pro outro. No primeiro dia de aula eu não consegui fazer, eu chorei, chorei, saí do carro, né? Falei assim, não quero fazer, não consigo, chorando. Aí no dia seguinte estava dirigindo normal. Então, como vocês viram o vídeo da Rayane na primeira aula, pós a sessão que ela fez com a Sônia Andrade, é... só quero esclarecer o seguinte, a Rayane já estava, já tinha passado, se não me engano, duas sessões com a Sônia Andrade, por conta de um processo que nós fazemos chamado uh, reprogramação mental em 10 sessões, com PNL e hipnose. E nesse dia surgiu essa demanda específica, uhum. certo? Mas hoje, por exemplo, a Rayane fez a quinta sessão, ela está fazendo todo um processo que nós costumamos dizer aqui na sociedade interamericana de hipnose, que a nossa ideia aqui é superar o um modelo tradicional de terapia, aquele modelo do quebrou, conserta. Uhum. É, chega um momento que a gente quer que a gente pensa que nada está tão bom que não possa melhorar se a gente fosse nessa naquela visão reducionista era assim ah vamos ah, para tratar o um medo uma fobia de altura de, de dirigir é uma sessão só primeiro nós não podemos dar garantia disso seria uma promessa e terapia é meio não é fim ok não pode ter promessa nesse sentido mas segundo a gente tem que pensar é, que tem outras demandas que a pessoa vai trazer e que ela pode melhorar muito mais do que aquilo que eu estava pensando. E, curiosidade, como é que você chegou até nós, Rayane? Então, é... foi por indicação do meu namorado. Ele já passava algum tempo aqui com vocês. E aí ele falou assim, para mim fez bastante efeito. Eu gosto muito da terapia. Eu acho que você deveria ir lá para você ver como é que é um dia. E tentar fazer essas 10 sessões, se você gostar. Porque por mais que você não esteja passando por nenhum problema agora que você precise resolver, é muito importante que todas as pessoas façam terapia. Porque sempre tem alguma coisa que dá pra melhorar na gente. Então, eu busquei a Sônia através do meu namorado. Meu namorado intermediou esse contato com vocês. E eu comecei a fazer esse tratamento. Já de primeira vez eu gostei muito da Sônia e quis é, fazer as 10 sessões. Bom pessoal, para a gente finalizar então esse nosso bate-papo com a Rayane Bregiato, é... eu só quero lembrar vocês, esclarecer que o tratamento, o processo que a Rayane está fazendo aqui com a Sonia Andrade é a reprogramação mental em 10 sessões com PNL e hipnose, que é uma metodologia exclusiva nossa, desenvolvida por mim. E essa metodologia foi a mesma pela qual passou o namorado dela e a reprogramação mental e 10 sessões, nós temos utilizado ela para as mais diversas patologias, transtornos, distúrbios. Eu não gosto desses nomes, tá? Então eu já falo eles com, com um peso diferente, porque eu acredito que só existe uma coisa e ele tem que ser reprogramado. E é essa a nossa intenção reprogramar a mente. E quem faz isso, na verdade, não, não é o Valdeci Carneiro, não é a Sônia Andrade, não são os outros terapeutas aqui. É, nós, os terapeutas aqui, somos só os condutores, aquelas pessoas que orientam, mas a reprogramação é feita por você mesmo. que a sua reprogramação está sendo feita por você, não é, tá, Ariane? Está sendo feita por mim. É uma luta diária. É. Né? É, lógico que ajuda bastante. A, a, vocês mostram o um que é o caminho, mas só cabe a nós... Seguir e reprogramar, porque ninguém vai mudar se não querer mudar. Não Isso. adianta você passar a fórmula para a pessoa e ela não vai mudar se ela não tiver força de vontade, não tiver disposto. Eu quero ser alguém melhor. Se não entrar no processo, fizer as técnicas, vivenciar, né? Se não vivenciar, se não acreditar no poder da técnica e a pessoa não tiver a força de vontade para mudar, ela não vai mudar. Ninguém muda quando não quer. E eu queria comentar também que... Eu tinha bastante medo de altura, né? É engraçado porque eu tinha medo de altura, mas já tinha saltado de paraquedas. É, tem alguma coisa segurando. Que, eu, eu não, tipo assim, por exemplo, alguns dias antes de fazer essa terapia para que eu consegui vencer o medo de altura e o medo de dirigir, eu tinha ido com meu namorado no quinto pico mais alto do Brasil. Então era muito alto. Eu não conseguia ficar ali, eu comecei a me sentir tonta, comecei a me sentir muito mal, todo mundo chegando na ponta e falando, nossa, que alto, que não sei o que lá. Eu não conseguia chegar na ponta, tra travei. Travou. E logo após essa sessão com a Sônia, eu, eu tinha até medo de escada rolante de shopping, sabe? Aquelas que são altas. Sim. Abertas. E logo após, um dia após a sessão com a Sônia, antes mesmo de fazer a aula de direção e ver que realmente fez efeito, eu já vi que tinha feito efeito na hora que eu estava no meu curso, porque meu curso acontece dentro de um shopping Então na hora que eu fui pegar a escada rolante foi super tranquilo, eu não fiquei com medo. Ou seja, você não precisou pensar nisso, você agiu naturalmente como se nunca tivesse tido aquele medo, né? Sim. então no mesmo dia eu já tive a promoção de que duas coisas tinham sido resolvidas. Bom saber, agora fiquei curioso, qual que é o nome do pico mesmo, esse quinto pico mais alto que você falou? É, ele se chama Pico Agudo, ele fica ao lado de Campos do Jordão. E legal. É muito legal. E a gente tinha ido lá, sabe pra quê? Soltar tá de parapente, só que um dia não deu. Então, eu não, eu não ia conseguir, tipo assim, eu, eu e meu namorado somos assim. A gente é, nós somos assim, nós queremos fazer muitas aventuras. Mas eu tenho medo de muitas coisas Então ele me encoraja Mas chegando na hora eu não vou Ou se não eu vou com medo Mas o meu medo não passa É mais ou menos assim, sabe? Mas graças à terapia eu consegui Legal, agora assim. quando você soltar de parapente lá Você avisa pra gente, hein? Não, agora eu vou soltar, eu já vou jogar <risos> Não vou ficar tipo, com medo, ah, indo pra trás Ele me puxando mas legal é Muito obrigado, Rayane é, Pessoal quem está com vontade, está disposto a se livrar dos seus medos, fobias, traumas, é só entrar em contato conosco. É, o telefone vai estar aqui na página, aqui na descrição. Se você estiver vendo no YouTube, você vai ver a descrição do vídeo, um link para você clicar. Então, é só procurar o nosso pessoal na Sociedade Interamericana de Hipnose. Você vai agendar uma avaliação gratuita e vai ser atendido por um dos nossos profissionais, ok? Muito obrigado e até mais!